Você tem a impressão que sempre leva mais coisas do que precisa numa viagem? Ou já passou aquele perrengue bizarro no aeroporto de sair botando um monte de casaco, um monte de calça, enfiando bagulho nos bolsos para simplesmente não pagar excesso de bagagem? Então, eu já vivi muito isso e hoje estou aqui em Tamarama Beach, em Sydney, no Coastal Walk, para contar para você três passos e algumas reflexões para te ajudar a se tornar um viajante mais leve e minimalista. Primeiro passo, entenda muito bem que estilo de viagem você vai fazer e por quanto tempo, porque vai mudar completamente seu planejamento em termos de levar roupa para praia, calor, montanha, frio, se vai ser uma semana, um fim de semana, um mês, seis meses, então tenha clareza né, do estilo da sua viagem para você conseguir fazer um planejamento estruturado em termos de o que levar, fazer um checklist muito importante, então eu lembro da minha primeira viagem para Thais, que a gente foi para Buenos Aires, eu peguei sem ela perceber o checklist que ela fez, que ela é freak de planilhas no Excel, então eu fui vendo, cara, ela tinha combinação por dia das três peças, então assim, eu falei, cara, maluquice, então tem gente que se esse for o seu estilo, passa dessa forma, se for um estilo mais easygoing, espontâneo, você faz só uma coisinha no papel, mas é importante você botar tudo que é essencial na sua viagem para você não esquecer. O segundo passo é fazer a sua mala pela primeira vez, levando em consideração tudo que você aprendeu com a sua última viagem, porque com certeza na última viagem você levou coisa a mais Colocar, não precisava ter levado tantas camisas, tantas calças, blá blá blá. Mas faça a primeira mala levando o seu planejamento e tudo que você aprendeu na sua última viagem. E o terceiro passo é você chegar lá e fazer uma limpa, tentando tirar pelo menos um terço de tudo que você planejou, ou até metade, porque com certeza você vai levar muito mais coisa do que precisa. E se você não for um viajante já minimalista, com certeza você vai planejar mais coisas que precisa. Eu posso dizer que eu já viajei para 60 países e nesses últimos anos eu sempre levei coisa a mais. É bizarro, você vai aprendendo ao longo de cada viagem, mas você sempre leva uma camisa a mais, uma calça a mais, uma coisinha a mais, realmente dê um gás para tirar bastante acesso desse primeiro exercício aí na sua mala. E a mala realmente é uma coisa emocional, são aquelas peças que você ama utilizar no dia a dia. Então aqui eu vou compartilhar agora algumas reflexões racionais que vai te ajudar a se convencer para você conseguir eliminar mais coisas. Primeira coisa, geralmente para onde você viaja, sempre você vai conseguir lavar roupas. Às vezes a gente organiza uma mala aí de 30 dias, levando roupa para todos os dias e 99% dos lugares para onde você vai viajar você vai conseguir lavar, seja no Airbnb tendo a máquina de lavar, seja no bairro onde você estiver, sempre vai conseguir uma coisinha assim. Outro item são toalhas. Todos os lugares oferecem toalhas também, de hotéis Airbnb, albergues não, alguns dependendo do quarto privado e tal. Mas se realmente você quiser levar uma toalhinha só em caso de, leve aquelas menores, mais fininhas. Tem uma até que eu uso, que é aquela que seca mais rápido e tal. Tem outras opções mais leves, porque a toalha é um trambolho e ocupa muito espaço. Então se liga na toalha. Calçados, outro ponto. Tenta levar uma baiana e um tênis confortável que seja um tênis Coringa, que você consiga utilizar para viajar de forma confortável para uma caminhada, se você for um corredor, então uma coisa mais esportiva, que você possa fazer a sua, o seu exercício, mas são raros os casos onde você viaja e tem que levar um sapato, uma coisa mais formal. Se o seu objetivo for night ir lá, exigir uma formalidade, tipo em cidades como Paris e tal, aí tudo bem, mas tem que entender para onde você vai e a real necessidade, porque o calçado é pesado, ocupa espaço, e geralmente uma sandália na Baiana e um, um calçado normal já. Resolvem a situação aí da viagem inteira. Outra questão são remédios. A gente costuma fazer aquela mala da mamãe, né? Que vem, pô, remédio pra tudo, todas as doenças que você nunca teve na sua vida. Pati que eu tento esse garoto. Mania de botar tudo culpa em mãe. Que mãe é culpa disso, culpa daquilo. Ridículo! Reduz reduza isso ao máximo, reduza para apenas medicações que você está acostumado a utilizar ou algumas que sejam um pouco mais difíceis de comprar lá fora por precisar de prescrição e tal, mas evite levar porra, xarope de sei lá o que, frasco, vidro, leve aqui realmente é essencial uma bolsinha pequena só em caso de emergência e se precisar de coisas a mais compre no local, é, tem farmácia no mundo inteiro, então isso é super de boa. Shampoo e condicionador. A gente está acostumado, às vezes, com um fim de semana a levar o belíssimo Neocel 400 litros, não precisa disso tudo. Todos os lugares você vai poder, em qualquer vendinha, qualquer mercadinho, lá a primeira coisa é comprar o seu shampoo o condicionador, isso já economiza um peso fodido de espaço e se realmente for importante levar algo, leve embalagens pequenininhas, que não passem de 100ml, que você pode levar na mão também, com for viagens mais curtas, então se liga para não ficar levando o potão. É, à toa aí, eu falando preço pra caralho. Casacos. Você vai pra um lugar de verão fala, não, se esfriar um diazinho e tá, tal, eu vou levar e você usa a peça no máximo uma vez durante 30 dias. É uma merda ficar carregando aquele casaco pra tudo que é lado. Então seja smart nas opções de casaco que você tem. Eu uso aquele da Uniqlo, você amassa, fica desse tamanho é animal, porque ele é mó purinho, você pode usar abertinho, é super fresquinho, ou quando esfriar mais ele segura um pouquinho a barra. E se for para uma viagem que tá ali entre seus 10 a 20 graus, variando à noite você quer ir para um lugar mais arrumado e tal, eu fiz um investimento que valeu muito a pena, que é uma jaqueta de couro, que ela transita super bem em ocasiões mais formais ou mais arrumadas, fashion, né, trend, caralho e tal, mas também super descolado. Então essas duas peças eu levo para praticamente todos os lugares, porque no Japão agora o frio da caralha porra, segurou a onda total, porque usando os dois ao mesmo tempo, com um cachecol e tal, porra, fica de boa. Outra questão são as calças, caralho, não, uma calça colorida, uma calça jeans, uma calça do calça você não vai usar ainda... Bom, nosso estilo de viagem sempre busca praia, então é muito pouco. Era sempre uma coisa que eu levava calça a mais, então calça eu cortei geral e hoje que eu faço eu levo um jeans, porque o jeans você usa em qualquer situação, eu levo calças mais leves, que eu consigo amassar, ficar pequenininha, então tem uma calça da loja que a gente ama sempre vai, Thaís, que é a Cotton Long, que é a calça baratinha e tal, mas ela se enrola e é bizarro porque a calça é feminina e eu me amarro nela, que ela é meio estilosa e tal. Eu realmente sofri aquela piada do, porra, na loja eu tinha pra homens, caralho, é foi com a atendente que ela falou. Eu falei, eu sei, mas eu tá confortável e tal. O então, eu aqui é uma estilose e a gente até, às vezes, divide. E lembre-se que sempre, em termos de roupa como um todo, camisas, vestidos, você sempre vai comprar coisa nos locais que você viaja. Se você não gosta de comprar nada e tal, beleza, mas geralmente, tem lembranças, tem aquelas peças que tipo, vai para Bali, pô, não vai comprar aquela camisa da Bintang, escrita cerveja, ou você vai para Tóquio, ou lá é o paraíso para quem gosta de roupas mais ricas, vintage e tal. Então você vai comprar peças. Então deixe uma margem de peças que você vai adquirir ao longo dessa viagem, porque isso faz parte também da experiência local, de você ter peças únicas, com dizeres legais e tal. Então você sempre vai comprar coisas localmente. Então é isso, espero que essas reflexões e passos aí te ajudem a se tornar um viajante mais leve, mais minimalista, tenho certeza que você pode limpar muita coisa aí das suas futuras malas e se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, se possível até, bota lá naquela, no sinozinho, porque assim você não vai perder nenhum novo vídeo aqui no canal. <risos> Que escroto! a mão, matei a mão, a mão! E ainda... E no, na descrição você vai ver todos os links também do Instagram para seguir as nossas aventuras, vai ver a sessão descoberta que eu ainda ofereço, experimental, de forma gratuita para a gente trocar uma ideia sobre como você pode hackear o seu estilo de vida. E se você curte esses assuntos sobre minimalismo é só ver os vídeos aqui no canal que você vai poder explorar ainda mais esse estilo de vida aí mais leve, beleza? Até a próxima!